Talvez o ser humano não saiba o que é o presente. Na verdade, a ideia de tempo não faz muito tempo que foi criada. Não que o tempo não exista, mas que a sua significância na vida humana entendeu o tempo de forma mental e não relativa. Para um físico, a ideia de passado, presente e futuro não deixa de ser apenas uma ilusão. Mas para nossas vidas, a fronteira entre o passado e o futuro é o presente uma divisão móvel. À medida que o tempo avança, o futuro se converte em presente e, em seguida, quase imediatamente, em passado. O futuro é algo que nem ao menos aconteceu. O passado são nossas memórias. Mas e o presente? O tempo é um fenômeno que ocorre naturalmente e está ancorado no movimento regular dos corpos celestes. A entropia, que a medida do grau de desordem de um sistema dá ao tempo uma direção constante. Quando seu corpo é bombardeado com estímulos, a mensagem é convertida através do impulso neural e envia um sinal ao seu cérebro para formar a percepção. O momento a que você foi exposto aos estímulos já chegou e já se foi. Mesmo que seja mega rápido, não é instantâneo, então pode ser mais correto dizer que só experimentamos o um passado enquanto vivemos no futuro. Talvez sim, ou talvez não. Em grande parte, enfim, é semântica.